Round e aí, pessoal? Aqui é a Paloma. Estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o um COD. O COD é um personagem do jogo do Final Fight. Quem lembra desse jogo? É um jogo antigo. Era um jogo bem legal. Tinha outros personagens, como o Rolento, o Guy. O Abigail também tinha. E outros que eu não lembro agora. Eu tenho, preciso aqui prestar atenção, porque... Eu tô perdendo. <risos> Começou ele com esse... Com essa torneira dele. Vou agarrar ele aqui. Ah, fugiu, né? Vamos que eu vou te agarrar de novo. Pronto. E então agora eu vou ter que ir com tudo, porque senão já era. Oh não! Tudo menos isso. É sem chance. Defendi, mas não teve jeito. Eu vou colocar ele lá naquele cantinho. você fica com esse pé toda hora se pede em frente eu sei Vamos ver se eu consigo dar o meu golpe aqui daí de novo para você ver o meu pilão sai com esse caninho É pra você ficar no canto, não é eu não. Vai, morre! Vai! Yes! <tos> não contavam com minha astúcia. Final round. Fight! esse pé. Katy Perry! <tos> é Agora temos o um Sherlock Holmes aqui. Agora assim. Para. Eu que ficar esperto que ele tá com o v e o CA dele cheio. Soltou, né, o v para pra me matar. em tá cima. Oh, me enganou de novo. Sai, que ficando. Sai, Toma, agora eu vou ah, dar meu clone. Não pegou, vou dar de novo. E lá vamos nós! Yes! You win! Round one! Oh. Fight! Sweet! Começou. Vem. É, esse personagem, quando ele fica com o cano, é ruim, eu acho. Pra jogar, mas. Mas tem como fazer uma jogada legal com ele também. De novo, e só mais um golpinho. Tem que ficar esperto que ele soltou o V-Trig dele. Ah, wow. Toma! Deu de vez. Tchau! É Fundou o amigo. <risos> ah, ele tá esperto defendendo. Esse pé. Aí não dá, você que tá é um golpe muito baixo se é a gente meu é tá indo que agora o que é o que é ele é o que o Sai! Oi meu chapa! Vamos nós. Nossa, foi tudo! Olha aí, afunda! You win. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo jogo! Deixe seu like, não deixe de se inscrever e comentar! Tchau!